Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal City Games, eu sou o Will E hoje eu trago mais informações para vocês a respeito de The Last of Us Parte 2, beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho E se você curtiu o vídeo também, deixe seu like e comentários, legal? Então, é... o que, que eu trago de informação aqui para vocês, galera, é que a Sony anunciou hoje um bundle, um pacote né é, Ou necessariamente, resumindo aí, é um, é um Playstation 4 temático, né? com a marca de The Last of Us Parte 2. O que contempla nesse pacote? Vocês estão acompanhando de fundo aí uh, o trailer né? de anúncio e também uh, mais, uh, as imagens com mais detalhes, tanto do console como de, uh, de todo o que vem no pacote aí. Contempla o Playstation 4 Pro, contempla um joystick, um controle, Contempla um jogo digitalizado, tá? Em formato e mídia digital. E contempla também um tema exclusivo, tá? O aquele tema de PlayStation 4, que fica a musiquinha lá rolando e tal. Uh, eles vão vender separados também, tá? Que é importante comentar. O, o controle, eles vão vender separados. E vão vender separados também o um fone de ouvido, que é aquele fone é, wireless da Bluetooth da, da, da Sony, que é sensacional. Eu ainda não tenho mais tá então, todo quem tem, vou falar que é muito bom. E também um HD externo da Seagate de 2TB, tá? O preço sugerido ali é, dos equipamentos varia entre 90 e 100 dólares. Eu achei bacana, eu achei o. o, o principalmente pelo fato, como vocês estão acompanhando na imagem, o console ele não ser pintado, ele ter essa gravura, e essa gravura é. é é a tatuagem que a Ellie tem no antebraço direito. Ela não tinha essa tatuagem. Essa tatuagem, se eu não me engano, ela fica em cima daquela cicatriz né, de infectada que ela, que ela tem. Isso fica bem, bem claro no 1. E, e é exatamente essa tatuagem que ela fez no braço ali. Não sei se tem algum significado. A gente vai saber jogando o game. Mas eu achei sensacional. Eu achei bem bacana. Infelizmente... Né, pra gente, é, Eu tô acompanhando os valores aí dos Playstations é, Cara, tá muito caro, né Eu tô vendo Nintendo Switch a R$4.000, R$4.500 Eu tô vendo Xbox One também caríssimo Tudo isso devido ao preço do dólar Playstation 4 Pro Você não acha por menos de R$3.500, né De forma, com procedência legal Então, galera, é... É bem caro cara, E é exatamente um mês... Do lançamento do jogo, tá? Então, tô bem ansioso aí. Espero que vocês acompanhem o canal aí. É, ouvi um boato também que a Sony talvez lance uma nova gameplay amanhã. Se a Sony lançar, eu vou trazer também pro canal. Então, fiquem atentos aí. E no mais é, é isso, galera. Eu curti bastante. Curti mesmo. Imaginei que eles iam lançar isso mais depois do lançamento do jogo. Mas, enfim, a Sony tá começando a soltar as coisas, né? Então, agradeço a companhia de vocês. Se vocês curtiram o vídeo, dê um like. Se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam. E fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui! Então, boa sorte para você. Um fim nisso. Tudo tem um preço. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo. Playstation